O único mérito que este debate tem é fornecermos uma definição melhor do que a de qualquer dicionário para a desvergonha e o descaramento. Só será uma vez ultrapassado quando o um incendiário vier aqui propor um estudo sobre as partes da floresta que é melhor vir a queimar. Porque reparem numa coisa, o faltor do conflito permanente com a comunidade cigana, o injuriador, insultador de portugueses ciganos, vem ali dizer que é preciso estudar os ciganos. De repente apresenta-se de forma angelical dizendo aquele que disse em debate quando se apresentou ao Presidente da República disse, é verdade, quero segregar e confinar os portugueses por etnia, agora quero saber, quando são e onde estão? Eu não sei, ouvimos todos. Ouvimos todos no debate presidencial. Peço silêncio. Eu não sei, Sr. Presidente, se eu puder terminar. Peço não silêncio. sei. Peço silêncio, por Eu, todos sei, eu, eu sei porque é que está muito irritado, mas ainda tem que ouvir o resto para se irritar mais. Ah, tua... Para concluir. Eu não sei. Se nos anos 20 e nos anos 30, algum daqueles partidos antissemitas alguma vez foi a um Parlamento dizer, nós não só dizemos dos judeus que eles são culpados de tudo e mais alguma coisa, como queremos saber quantos são, onde estão e onde vivem. Mas sei uma coisa, se algum desses partidos chegasse ao Portugal 2022 e visse isto, diria sim senhor, grandes discípulos não nos lembramos de fazer o que estes senhores agora estão aqui a fazer. Muito obrigado, senhor